Então, como solicitar um reembolso na Qify? O processo é bem simples, tá bom? Eu super recomendo que você, ao solicitar o seu reembolso, solicite através do mesmo e-mail de compra, beleza? E também no mesmo navegador, ok? Então você já pode reparar aqui, tá aqui já a confirmação de compra, né? Eu vou fazer aqui uma solicitação aqui com você na prática, ok? Em tempo real então o processo é simples tá você vai ver aqui no google certo ó vai digitar aqui ó reembolso tal tá? reembolso e beleza vai dar um enter e aqui ó nessa primeira opção aqui ó temos aqui ó solicitar reembolso clica e automaticamente tá por você ter comprado aqui através do mesmo e-mail e do mesmo navegador automaticamente ele vai reconhecer tá já vai te mostrar aqui já os seus dados aqui já ok então é de forma automática beleza por quê porque você já fez todo esse processo tá no mesmo e-mail no mesmo navegador então por isso que eu falei para vocês é ao você solicitar o seu reembolso solicite mais no mesmo navegador tá no mesmo navegador no mesmo e-mail de compra isso é bem importante tá bom então como você já pode ter visto aqui ó abriu você vai só clicar aqui ó, em solicitar reembolso, clica, certo? E aqui, ó, tá? E tem alguns dados aqui que ele já pede para você, ok? Você vai só dar uma lida aqui, você vai falar aqui, ó, seleciona o um motivo, né, do reembolso, que é obrigatório, tá bom? Então você vai definir aqui um desses, é, desses tópicos aqui, dessas opções, tá bom? Olha só, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar essa opção aqui, ó, tá? Essa aqui, ó. A qualidade do produto não atingiu as minhas expectativas. Vamos marcar aqui essa opção aqui, tá? Marca aqui. Caso você queira que coloque algum texto, você pode colocar também. Vamos colocar aqui só para enfeitar, ok? Mais ainda a nossa solicitação, beleza? pronto criei aqui tá? só um textezinho aqui só para a gente é deixar aqui enfeitado tá bom é a nossa solicitação beleza então você pode colocar aqui tá então você pode colocar aqui tá o porquê que você não quer o produto não é aqui é é, é é bem opcional ok não não é obrigado mas se você quiser para enfeitar e mais ainda né para ficar aí mais cheio ainda ok a sua resposta então você pode estar tá preenchendo aqui esse formulário aqui 25 está Vem aqui embaixo ó, nessa opção aqui, ó. Solicitar reembolso, tá? Clica aqui nele e pronto. Ó, reembolso solicitado. Você receberá um e-mail com status do seu reembolso em até cinco minutos. Verifique a sua caixa de spam, ok? Então você já pode ver que já foi feito. Já o processo aqui, bem simples, tá bom. A gente pode até fechar isso aqui, ó. Pode fechar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Já, já vai aparecer aqui solicitar tá o reembolso nós podemos, podemos aqui abrir aqui o um e-mail ó vamos abrir aqui o um e-mail para vocês ver aqui na real íntegra tá ó olha aqui ó já recebemos já o um e-mail tá ó tá vendo aqui ó certo ó tá aqui ó certo me informando aqui ó tá informando aqui que do total ó aqui ó a sua compra do produto mega portal né foi, é, o valor intermediário acabou de ser reembolsada entendeu o valor demora alguns dias para uh, aparecer na sua fatura hein, do cartão. Então, já foi, foi confirmado já o nosso reembolso, beleza? Então, o processo foi bem simples, bem rápido aqui, como você pode perceber. Um passo a passo bem simples. Então, galera, que após mais ou menos umas 5 horas, tá? De pedido de solicitação de reembolso, a própria plataforma já me deu um retorno aqui já. Okay? Bem, cara, foi bem surreal. Bem rápido mesmo. Nunca pensei que fosse tão rápido assim, tá? E me surpreendi, ok? Com a, com a resposta, Ok? É, de pedido de solicitação de reembolso, então eu achei de fato que realmente só iria, tá? É me dar um retorno lá próximo, Da minha fatura ou até mesmo na minha fatura, né? Do cartão, mas já foi reembolsado. Tá aqui a resposta, aqui tá mais ou menos, mais ou menos umas 5 horas, ok? Eu voltei aqui, corrigi, certo? Então, ó, reembolsado tá aqui, ó, reembolsado, certo? Então já tá tudo certo. O meu pedido de solicitação já foi aceito. Já foi me dado uma resposta, tá tudo certo aqui, tá? E agora, se você é um afiliado que tá tentando aí, tá patinando, não fez a sua primeira venda, eu tenho um meu treinamento de tráfego para afiliado, ao qual você vai investir apenas 6 reais, você vai poder testar e otimizar campanhas com previsibilidade, tá bom? para poder vender, fazer a sua primeira venda, o passo a passo que eu ensino lá dentro lá, se você aplicar, você com certeza você vai vender, tá? Como afiliado aí, o teu produto aí, tá bom? Então galera, esse aqui é foi o nosso vídeo de hoje Espero que você tenha gostado do conteúdo Bem rápido, bem simples, tá bom? Um forte abraço e fique com Deus Até o um próximo conteúdo